O que, que tem de benéfico, então, na magia do amor e o que, que tem de prejudicial? Já que a gente falou que é possível melhorar a nossa vida com magia do amor, o que, que tem de benéfico e o que, que tem de prejudicial, o que pode ter de prejudicial ao se usar magia do amor? Magias do amor, ela quebra um pouco de tabu, tá? Que nós nascemos com alguns... Nós é, somos criados com alguns tabus, né uhum. e a magia do amor ela permite ela te dá uma certa coragem para você tomar determinadas decisões para você trabalhar algumas coisas em relações à sensualidade à sexualidade você consegue fazer isso às vezes até o se expressar né se expressar ou eu dizer quanto eu gosto ou ter coragem de falar algumas coisas até em relações sexuais mesmo uhum. quando você Utiliza esses tipos de magia, você sai deste encantamento que o tabu, de uma certa maneira, coloca em você. Eu, os feitiços de amor eles são benéficos por isso. E eles trazem esse empoderamento. Eu não estou falando só de mulheres, eu falo de, de qualquer pessoa. Você é. traz esse empoderamento. Né? E você fala assim: não, eu posso, eu tenho, eu sou atraente, eu sou sensual, eu consigo conquistar o outro a ponto de saciar isso e o outro gostar de mim pelo que eu sou. Eu quero deixar um negócio muito separado nessa live. Existem três coisas da nossa vida. Existe amor, existe é, sexo, tá? são coisas diferentes. Amor, sexo e amizade, companheirismo, que são três coisas diferentes. Elas não precisam estar juntas e nem na mesma pessoa. tá? Então, quando a gente vai falar sobre amor, é o que desperta melhor da gente para atrair o outro quando a gente está bem, a gente ficar bem. Quando a gente fala de sexo, a gente utiliza fortemente tá, alguns feitiços de atração. E você tem o amor incondicional, que é a amizade, a relação, né? que você vai trabalhar alguns artifícios, encantamentos para que as pessoas fiquem próximas a você. Eu falo que é um misto dos dois o relacionamento. É quando você tem algum tipo de interesse que você pode ou não fazer essa escolha. Então, eu quero que isso fique bem claro, porque as pessoas, elas têm o hábito de misturar amor com sexo. São coisas diferentes, tá? Você pode muito amar uma pessoa e sentir zero atração por ela. Como você pode ter total atração, mas de boca fechada. Então, são coisas diferentes. A minha mãe, sempre falou a minha mãe sempre falou, amiga, e, e acho que cai muito nisso daí que você tá trazendo, que o amor a gente constrói, a paixão, né, tá muito atrelada ao sexo, ao calor do momento, é algo que com o tempo ela pode acabar, ou ela pode mudar, ela pode se tornar outra coisa, mas o amor quando ele tá construído, ele, ele pode se tornar inabalável, assim. Então, eu achei muito legal você separar isso, amiga, e importante, né? Porque, às vezes, a pessoa tá fazendo um feitiço... É... Para amor, mas na verdade o que ela precisa é esquentar a relação, então o feitiço mais sexual. Às vezes ela tem até o amor, mas ela não tem a parceria da amizade. Então, isso. aí acaba que não funciona. Então é, é interessante a gente saber o que, que a gente precisa dentro desse rolê. O que a gente busca? O que é você busca? Então, você está buscando sexo, você está buscando amizade, que é empatia, você está buscando amor, que tipo de amor você está buscando? Então, quando a gente fala de magias, de amor, você precisa saber exatamente o que você está buscando, porque senão, às vezes, você atrai para uma pessoa, você faz um feitiço esperando que a pessoa te conquiste, que seja aquela pessoa que tem aquela pegada, mas que seja romântico. Mas você fez um feitiço com o atrativo totalmente sexual. Então, se, aí a pessoa ela vai querer o que de você? Estar com você, transar com você e pronto. Não tem essa questão do romantismo. Então, se você quer algo de amor, construa o amor. Construa-se, coloque conteúdo e busque pessoas que te tragam esse tipo de conteúdo. E se tem uma química, com os dias ou com as horas, você vai descobrir. Se não tem, você vai ver que tem a química ali só na hora e acabou. E acabou. É então, aí. você tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto que, assim, eu separei um banho específico para atração de outra pessoa até você. E o mesmo banho com a variação de um ingrediente que ele te traz em empoderamento. Que aí é você que vai escolher o que você quer. Você vai falar, quero esse, não quero esse, quero esse, não quero esse. Não é amor, tá, gente? Uhum. Não é amor, você vai trazer um empoderamento. E o amor vai nascer, como sua mãe falou. Eu, eu acho isso super válido, ele, ele é construído. E eu falo que o amor é muito engraçado. Ele não é construído com açúcar, né? Ele é construído com sal. Eu falo que a prova de fogo do amor é o sal. Se você consegue saudade, consumir sal... Consegue consumir sal com o outro, você sabe que você que existe amor entre vocês. Perfeito. Amiga, deixa deixa os feitiços mais pro final, tá bom? Ah, Enquanto sim. vocês que estão assistindo, a gente já pega papel, já pega caneta para anotar as coisas, não ficar perdido no rolê, tá? <risos> é... O que que pode ser prejudicial, amiga? Imagina do amor. Lá. Que a gente falou só de coisa boa, vamos falar de coisa de coisa <risos> complicada. É, no mesmo no mesmo no mesma linha né é quando você faz feitiços de amor você tem que tomar muito cuidado para que esse feitiço de amor não vire obsessão né E aí você não se importa com o livre-arbítrio do outro aí já deixa de ser amor né ele, ele perde a questão do amor o feitiço do amor, ele é utilizado para você chamar a atenção da outra pessoa. Ele é super válido. Só que você precisa tomar cuidado, porque existe um negócio que... É, geralmente os feitiços de amor, eles funcionam assim 99%, tá? Mas tem sempre 1% que você não está no destino, por mais que você force, a situação, causa frustração então é assim muito cuidado com feitiços para que você sabe aquela aquele dito que o feitiço vira contra o feiticeiro você tem que tomar cuidado também para que os feitiços não voltem contra você problemas com vou usar não é problemas né é, é... tropeços que você encontra nos feitiços você dependendo de como você fizer do que você usar muito cuidado com feitiços, não faça substituições de ingredientes. Se você não tem certeza do que você está fazendo, você pode estragar a relação, tá? Feitiços sexuais, a mesma coisa. Se você for nessa mesmo caminho, se você não tomar cuidado, a pessoa pode detestar você. Então, muito cuidado com substituições, muito cuidado com dias, com os, com, com juramentos. Então, se você não sabe o que você está fazendo, não faça.